Domingão, dia 24 de julho de 2022. Esse aqui, ó, é a minha terapia, ó. Enquanto eu fui ali pegar o celular, as galinhas, os pintainhos, comendo aqui os meus couve, gente, ó. Eles gostam demais de couve, ó. Uma maravilha, gente. Mas não posso deixar, senão vai matar. Aqui é pra mim tirar. De manhã cedo eu tiro uma folhinha, dou pra eles, ó. Mas não tem jeito. Eles gostam muito de couve, ó. Eu fui na feira hoje pedir aqueles, aquelas folhas de repolho que fica aqui por trás, assim. Aquelas folhas velhas, né? Cheguei na feira, levei um saco lá para trazer os repolhos. Cheguei lá e fiquei com vergonha de, de pedir para o pessoal. Ah, mas eu vou fazer um plantio bem grande de, de couve no meu, no meu terreno. Para mim, que aqui onde eu moro não é meu, é do meu sogro, né? E eu vou vir trazer para eles aí, ó. Ali eu tô plantando ali, ó. E ali tá as galinhas, ó. Aqui é a terapia, ó. A gente solta elas. Isso aqui você... A tardinha, ó. O sol tá se pondo. Aqui tá ficando sombra, ó. E vem aqui no limão. Aqui já não tem condições de eu plantar mais nada, porque o limão faz sombra. Ali nós temos um pé de mamão. Ali umas plantinhas, ó. E aqui, ó. O espaço que eu plantava couve era aqui, ó. Mas devido à sombra, eles não dá O pé de guaco, ele subiu muito ó. tá aqui em cima do telhado ó. O telhadinho que eu fiz ali tá, tá ali em cima e não tem condições mais de plantar nada olha só aqui as galinhas soltei para ficar aqui um pouco aqui ó aí elas ficam aqui ó elas gostam muito gente de comer folhas isso aqui é folha, folha de capemba isso aqui é ótimo para infecção segundo os mais antigos falam muito um remédio natural para infecção ali, deixando que nós temos ali um pé de amora que eu comprei um ano atrás mas ele não desenvolve, por quê? porque está na sombra estou esperando Deus abençoar com o um terreno para poder comprar ou para poder levar para lá olha que legal vou voltar aqui, ó, que a galinha está atacando aqui o pé de o pé de couve, eu não posso deixar aí ó, ó os pintinhos, ele não, ele não alcança ó, então fica aqui ó fica ó, pulando aqui ó aí que maravilha aí, ó Olha de pertinho aqui pra vocês. Olha. Gente, é maravilha. Não posso deixar, né? Mas que é lindo é, Olha. Olha só aí, Aqui é o índio gigante. Olha. Maravilha. Então, olha. opa, não pode. Eita, não. Vai pra lá. Aqui não pode. Aqui não. Tá bom? Vai pra lá. Aqui não pode. Olha isso. Aí isso. Olha aí catabisaurinha aí, ó. Tem quatro, ó. Maravilha, hein? Olha. E as galinhas lá, ó, ele voltou para cá de novo, não pode moço. Não... <risos> pois é, gente, isso aqui é uma terapia para esquecer um pouco das lutas, dos trabalhos, a gente estamos aí, ó. Nativa na aí, ó. E lá é as galinhas, eu mostrei pra, pra vocês. Comendo as folhas aí, ó. Não sai barato não, criar galinha não, sai um pouco caro, preso assim, dando, dando ração. Se tem um, um, um sítio, um campo para ela ficar, ela fica comendo folha assim, certo? Aí gasta pouca ração, olha. <risos> olha só gente, que graça, não moço, isso, essa aí você pode comer, essa aí você pode, só, só aquela lá, isso. É Aquela lá, não, aquela lá moço, não, ei, essa... isso, essa aí, escute a minha voz, ouça, compreenda. Isso, aceite, <risos> obedece, isso, só essa aí, ó. Isso, beleza, hein? Só essa aqui, a outra não. Olha, ó. rapaz, eles gostam de couve. é isso aí, ó. Olha, cata uma folhinha, cai no chão, depois a gente pega mais, mais, mais um pouco. Olha. Não, falar lá, só essa aqui. Ó. Epa, não, pixi. é, só aí pode. Aí, ó, Olha, lá vem outro aí, ó. Ixi, se eu deixar ele, não, não tá bom, bom, cheio, acabou, não, moço, para com isso, não, não pode, não deixa isso, não, Ei. pode não, moço, pode não, pode não, não, não pode, rapaz, isso aqui tem o que? Tem uns 40 dias, mais um mês, mais ou menos, mas vocês gostam demais, aí, ó. Não pode Não, ei, parou Acabou, não Ei, não pode, meu amigo Deixa disso, vai pra lá, vai Vai pra lá, vai Ei, não, neném, vai pra lá É isso aí, minha gente, um abração Fui, até o próximo vídeo, vou pôr isso pra dentro Não vai acabar com um pezinho de couve Não pode Olha que lindo, gente, ó Olha só que maravilha. Olha, coloquei ele aqui em cima. Olha só que legal, gente. Muito lindo, né? Isso aqui, olha o tamanho da canela desse pintinho, gente. Olha só o porte aí, ó. Esse aqui é novinho. Nem pena criou direito ainda. Olha, ó. Nem pena criou ainda. Mas aí mesmo eu tô amansando ele aqui que Não sei se é gato, fêmea. Ó. Dizem que se abrir o leque aqui não tiver separação, é fêmea. Mas parece que esse aqui, esse aqui é macho, ó. Tem uma separação aqui, ó. Segundo meu irmão, se abrir assim, o leque tem que estar inteiro. Ó, é fêmea. Então esse aqui é macho, ó. É, então aqui é macho. Então, então aqui, aqui, macho. Deixa eu ver se eu pego o outro aqui. Então, pra mais ver. Veja bem, catei aqui o outro. Ó, esse aqui também eu não entendo muito, né? Mas, olha, eu vou abrir aqui a asa dele também aqui, ó. Tem uma separação também aqui, ó. ó. Então parece que, que é macho também. Será que é tudo macho, gente? estão então vai ser é tudo macho, ó. Olha, olha que legal. Aí, ó. Põe na mão aqui, ó. Pra comer couve aí, ó. Aí eles ficam, aí, ó. Ih, vai acabar com um o de couve, gente. Pelo amor de Deus, <risos> Olha que legal aí, ó. Viu, ó? Muito show, hein? Gente, forte abraço. Fui. Tchau, minha gente. Vai acabar com couve. Vai pra lá, vai. Não, tá bom, vai. Vai pra lá, tchau deu umas folhinhas, coloquei para eles. Agora eu vou... Aqui, ó. Ficou assim, ó. Espero, espero que ele não morra, né? Aqui eles gostam muito, ó. Aqui eu vou plantar outros pés aqui. Olha só que legal aqui, ó. Com umas folhinhas para eles ali, ó. ó. Tchau, minha gente. Um abração, viu? Dá seu like aí. Se inscreve no canal Rob do Zé. E vamos que vamos, ó. As folhinhas para eles aí, ó. Agora essa ali, pelo meu meus cálculos, é fêmea. Então, aquele ali é macho, eu tava com ele com ele, e aquela é fêmea. Ei, ho, ho bo, hey, vai, Tô aqui profetizando aqui o meu gado quando eu comprar meu terreno. Hey ho. Ho, é meu sonho comprar um gado, de galinha eu quero criar gado. Ho, oh, oh, ho. Vai pra dentro, galinha. Vai né? Ho, oh, Hey. E vaca mimosa, É as minhas vaca quando eu comprar meu gado aí. Ei, vai! Vai, vai! Tudo mansinho! Ei, vai, Vai Ei, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, quem gosta de um carinho, hein, ó. Dormindo em cima da caixa d'água aqui na tela aqui, ó. E fui, minha gente. Tchau.